Olá, amigos! Hoje temos mais uma novidade. Vamos fazer umas pulseiras. Isto é um kit que podemos fazer muitas pulseiras coloridas. Com brilhantes. Com brilhantes. E de muitas formas, não é? Sim. Agora vamos começar a abrir e a... Fazer as nossas pulseiras para oferecermos no Natal, não é? É. E é. é. uma cartinha? Uau. Olha as formas. Olha, isso é, isso é para colar! É, é! É assim. Uau! Olha! Olha, tantos brilhantes! Olha, tantas Uau. coisas para colar! Olha. Olha. olha! Uau! Não, não atires, Francisca, não atires, não é assim? Oh, mãe! Olha! Ai, olha! Uau. Isso aqui é? o que é? É para fazer pulseiras! É fazer pulseiras! Ah, olha! Mais uma! Olha mais uma! Olha! Olha aqui! É uma coqueta, é um chazinho, Olha aqui! A mãe tá a ver, filha. Não, mãe, fiz isso na cara da mãe. Tá vendo? Eu preciso pôr no chão. Tá. Okay. Você. Vamos abrir as pulseiras. Vamos abrir as vocês. Não tenho manhã deles. Não tantos, olha. Qual é o curto que veio Brilhantes. Vamos ver: preto, brilhantes pretos. Muito giros. Olha: brilhantes prateados. Está viste? É e brilhantes roxos. Sim, não. olha. Vamos começar, aqui tem como se faz duas, vamos fazer? Sim. Qual é que queres fazer primeiro? Olha! Precisa. O roxo! Roxo, eu quero roxo. Queres oferecer uma pulseira hoje? Sim, eu quero roxo. Queres a de roxo? Sim. Olha, a mãe vai fazer... Não sei, vais fazer esta? A mãe vai fazer... Vai fazer uma dessas. Dessas? É. Com esses. É, a mãe é. vai fazer. Olha, a mãe vai fazer. Ajuda. A mãe, ajuda! Mas... mãe vai fazer. Diz, filha. Mãe, ajuda! Espera, aí. Este é para ti. Este está aqui. O que é que tu quer? O teu não leva é brilhantes. A mãe vai explicar como é que se faz. Faz. Aqui diz como é que se faz. Olha, vamos usar. É aqui que eu vou. Fazer. Vamos fazer com corações. Olha, não é de descolar assim do nada, filha. Temos que fazer. Olha, a mãe vai explicar como é que é, está bem? É, Olha, vamos tirar daqui os corações. Dois. É, um, é, Aqui. Aqui. Aqui. aqui. Vamos ver. Primeiro. Aqui. Primeiro. Primeiro. Primeiro. Primeiro. Primeiro. Primeiro. Primeiro. Primeiro. Primeiro. A mãe vai dizer como é que se faz. Faz ali. Ali. É para colar aqui e depois de tirar os corações vamos meter os brilhantes. Vamos fazer de que brilhantes? Vamos fazer dourados. Já que a pulseira é cor de rosa, não é? Vamos fazer de dourados. Mãe, é que não cola! A gente ajeita assim. né? Hum. Hum. Hum. o Olha. Olha. Olha. Olha. Olha. é? para é? Olha. é Olha. a gente Olha. Olha. Olha. E olha, é para o coloado. É O é antes. É. Hum. Mais aqui, aqui. Estou ficando formal. Aqui. Tem que ter cuidado se não colores os dedos aqui. Falta um, não é? Sim. Agora já temos os brilhantes. Agora vamos ver o que é que temos que fazer. Depois de termos os brilhantes, espera, espera, é assim. Temos que tirar esta parte daqui. Vamos sacudir assim. Vamos tirar o excesso, assim, vamos tirar o excesso é para ficar como deve ser. E é assim, não, vai, não vai. vamos colar. Agora vamos tirar esta parte. Um bocadinho, esta Espera, agora vamos colocar este aqui assim. Assim. É também um. É um. vai Um, dois. Agora vamos tirar devagarinho, olha, olha aqui Kika. Uhum. O Quer se uhum. fazer com muito devagar. Vais oferecer essa pulseira a quem? Ah! À... A quem que vais oferecer essa pulseira tão bonita que estamos a fazer? Vamos fazer a A quem que vais oferecer? Vamos fazer a menina até para fazer Olha. você. Olha fica tão cheiro. Agora... <risos> Depois, vamos descolar daqui, assim, Vocês ver? Ah, oh, uau, Viste? não é preciso? Espera, agora a mãe vai colar nesta aqui. Nesta. Não é preciso colar, é de que vai colar, devagarinho. Deve ser devagarinho, senão isso é vai ficar uma porcaria. Seria muito de ver, não, não, mas se você pôr aí a eu digo, Não. Este aqui tem que ser com a ajuda de um adulto. Algo ah, Olha! Já temos a nossa primeira... O que vamos comer? A nossa primeira pulseira tão gira! Olha, queres ver? Ah? Queres que a mãe põe na Kika? Não! Olha, olha, tão gira, olha! Não! Uau! Uma pulseira de linda! É é colar! Ai! Ah, mete no bracinho, já está pronta! Esta já está pronta. Já viste? Que gira! Não, isso não é de colar, filha. Ei. Agora vamos fazer outra, essa já está. Essa está, tá. Já está, agora vamos fazer outras, não é? É outras para Sim. Olha, vamos fazer. A é outra. colar! Agora é a Kika. Agora é a Kika. Agora é a Kika que é vou é Olha, vamos fazer uma dessas. É Telas. É Telas. Ei! É Telas. Espera. É Telas. Agora é a Kika que vou pôr. É isso que faz é que eu vou precisar, isso. Esse eu vou precisar, isso. esse. Olha, vamos fazer, a mãe vai fazer outro, está bem? Sim. e é que eu vou fazer um. Outro. É Com outros vou... brilhantes, a mãe vai fazer Nesta é aqui. Aqui é que eu vou fazer... A mãe vai fazer nesta aqui, muito gira. Mãe. Hum. Mãe, eu tenho uma coisa muito linda. Hum. Ah. Mãe, esse befezinho, mãe, o que eu preciso? agora a mãe vai usar brilhantes. E fica mais Fica mais linda Fica mais linda Mãe fica Mãe Sim, filha. Eu tenho que ter colado. Tomas cola, filha. Não, não. Isso... Tens que usar um desses. Tens que tirar primeiro tapas. Tiras primeiro aqui o coisinha. tá? está? Sim. É muito. É muito. muito. Mãe me fica presente. Não, tu não Cara. foi. Espera. Tu não sabes por. Não. Ó, agora limpa o excesso. então tá. Limpa o excesso. Olha! Yeah. Oi, que eu vou Olha, Oi, tá? Oi, pior ainda. Oi, só. Eu vou precisar disso. Já conseguiste? E muito! Sua mãe, tua mãe tirou o excesso, filho, isso é muito! Tens que pedir ajuda à mãe, tá bem? A mãe já disse que tem que ser devagarinho. Olá. Olha tanto. Pode ser, filha. Onde é que vais meter as estrelinhas? Papá, um, dois. Onde é que vais meter as estrelas? Qual é a pulseira que vais meter as estrelas? Olha a da mãe, olha, olha. Ah. E mamãe? É. Onde é que vais meter essas estrelas? Mãe, agora vamos ter um brilhante. Onde é que vais meter essas estrelas? Eu quero... É que que eu quero. Isso. que, que eu posso... a mãe pode usar? É o que eu posso usar. Espera, onde é que vais colar isso? Isso é para as Está bem, a mãe já descola as estrelas. É essa que vais fazer? Sim. Só de colar aí, não É aqui que eu vou Oi. Já caiu? Não. Onde é que caiu? Não caiu nada. Caiu sim. Onde é que está, então? Onde é que foi o brilhante, filha? Está cheio de brilhantes em cima de ti já. Olha! Olha mais uma. Olha, que gira. Olha. Olha, está gira. Isto é muito gira. Olha. Só que a mãe tem os bracinhos grandes. Mãe, mãe, Mais uma, pronta. Fica gira aqui. Eu estou que passar mais umas. Não! Não, agora vamos, temos que primeiro colar as estrelas, está bem? Mãe vai-te ajudar a tirar as estrelas, está bem? Mãe, que ajuda? Aqui, Já viste? Já quei mais uma. Tens de ter calma, tens de fazer para cima da mesa que é para que não aqui no chão, está bem? Sim. A mãe vai tirar, qual é esta? A mãe vai tirar daqui as estrelas. Tá vai... Mano, isso é aquilo. Tá vai? mãe, ah, eu preciso disso! Espera, o que tu queres? <risos> isso... Eu... Mãe, que não nossas pulseiras para o Natal vão ficar muitos dias, não é? Quando fazemos as pulseiras, não se esqueçam do nosso like e subscrever o nosso canal. Não é, Kika? Sim. Okay, okay. Olha, deixa eu colar as estrelas que tu fizeste. Aqui ah, está. Deixa eu colar as tuas estrelas. Olha. aqui. Uau! Aviste, não giras. Espera aí que a mãe tem mais, tem mais. Fizeste mais? Olha aqui. Olha aqui. Olha mais uma. Não, não tires, não tires, não tires, não tires, que depois já não cola mais, Kika. Kika, não tires. Não tires, senão estás a estragar. Olha aqui mais uma estrela. Estás a estragar Francisca, assim os brilhantes depois não colam mais, porquê é que estás a tirar? Estavas a colar os brilhantes, porquê é que tiraste os brilhantes? Olha é. mais uma estrela para colar. Pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, pinga, Nós chamamos de nossos amigos, olha, olha a pulseira que a Kika fez, com brilhantes e tudo. Muito giro, olha mais uma. Ainda falta essas. Olha okay. aqui, okay, okay. a mãe vai fazer uma dessas. Eu tenho fazer a minha Essa tem a marca a gente pode meter os brilhantes. Olha, olha, olha, o bigode. Ai, é o bigode! É o bigode da tela. Ah, <risos> o bigode. É o bigode da Kika. É. <risos> o bigode. Olha o bigode. Nós <risos> trago, tá? estás a descolar isso tudo, filha. <risos> Mãe. Ну, давайте как-то все заберем. Пишем вы. Войдем, войдем. Пишем. Vamos embora! Olha, olha, olha, olha os brancetes espalharem Kika, Kika, olha aqui. Tens que ter cuidado, olha aqui. Olha, desprejaste muito. Não, não, não. Oi, o bigode tá cá. Tá. Fazeste um bigode? Oi, bigode. É o bigode do voo É. Já tens brilhantes no nariz? Eu digo que tá, tá, eu brilhantes no meu bicho. Já estão teus dedos no nariz? <risos> oh oh. Estas pulseiras são muito giras porque podemos usar a nossa criatividade ou então seguir os passos como se faz uma pulseira desde o início, tem aqui algumas ideias e é uma boa oferta de Natal, não é Kika? É. Olha já temos mais uma pulseira pronta, tão gira olha esta é mais simples, esta é só um brilhantinho, olha tão gira. E agora vamos continuar a fazer mais pulseiras, não é? Sim? Vamos dar um tchau aos nossos amigos? Sim. Para a gente continuar a fazer mais pulseiras? Sim. Sim? Tchau, tchau amigos! Obrigado por ter assistido. Não se esqueça do nosso like e subscrever o nosso canal. Tchau!